Você vai entrar no, no primeiro link da descrição para você poder fazer a loja de skills Vai clicar em obter, vai clicar em obter Agora vai abrir o seu Roblox Studio nesses três quadradinhos E aqui você vai clicar no, no skill shop Que esse botão vai uh, fazer aparecer o, né, o, a loja de que eu preparei para vocês Eu também preparei um uh, sistema de ilha Que está aí no título Então vamos lá galera, olha. É, ap após você clicar em que o shop vai aparecer isso daqui. Você vai você pode você vai movendo ele até ficar certinho. Que nem vocês estão vendo como, como se nem estão vendo quando apareceu? Ele apareceu todo bugado. Se ajeitando aí, pronto. pronto galera, após ajeitar ele, é só a gente ver que na aqui, aqui, aqui vai, vai arrastar workspace até o workspace. Vai apertar até aquela Ctrl e até a 1 no seu teclado. Vou arrastar server script service para server script service e vai apertar e vai apertar ctrl 1 no seu teclado vai arrastar starter gui até starter gui vai apertar a tecla ctrl e a tecla 1 no seu teclado pronto você vai arrastar, agora você vai arrastar Starter Character Scripts Até Starter Player Depois até Starter Character Scripts Vai apertar Ctrl no seu teclado Boa galera Agora a gente vai vir aqui na Workspace Vai vir aqui no Workspace Vai ter um negócio chamado Doom Esse negócio chamado Doom é o boneco Que dentro desse boneco tem Que nesse boneco tá a animação De Double Então a gente vai ter que salvar a animação de Double Full então, O que a gente faz? A gente seleciona aqui o boneco Doom Clique clica aqui ali em cima em plugins pra clicar em animation editor galera aqui galera a gente vai aqui a gente pode dar para animação de do pulo que veio aqui no modo se você quiser fazer uma outra fica aqui em file clique em new e se for a, gente a animação eu vou, eu vou ensinar como fazer com essa animação aqui mesmo basicamente só clicar ali em file em file e clicar em export galera Galera, clica em create new e, e após que create new você vai por o nome da sua animação gente vou por dobro pelo tutorial e pronto clique em finish e galera agora é só a gente copiar o link da nossa animação que vai gerar aqui clica em outro direito clica em copy e a gente vai aqui no nosso navegador vai na barra de pesquisa e a gente vai colar o link galera Deixa eu colar o link aquele vamos clicar no botão direito vou clicar em colar galera colar e dar enter a gente vai ser se levado até a página e, e a gente vai ser levado até a página da nossa animação e aqui a animação aqui olha, a gente já tá aqui na página da nossa animação a vai, aqui a gente vai no link da nossa animação a gente vai copiar os números do link que é o id a gente vai clicar o botão direito vai clicar em copiar vamos ver aqui no Roblox Studio agora tudo vamos clicar aqui em OK. Já pode fechar tudo esse negócio aqui de animação. Que a gente já salvou a nossa animação, já copiamos o ID dela. Agora, basicamente, a gente vem aqui, a gente vem aqui em Starter Player. A gente vai vir em Starter Character Scripts e vai achar o script chamado Cliente. Dentro do script cliente, vai ter um negócio chamado Jump 2, que é a nossa animação de dobro pulo. A gente vai vir aqui nas propriedades dela e aqui nas propriedades da animação Jump 2. As propriedades aqui em animation identit vai colar o id da nossa animação que a gente acabou de copiar com os números do link colamos aqui o ID a gente dá enter e pronto a nossa animação de dobro pulo já vai estar tá funcionando galera então tá quase pronto aqui é, tá quase pronto aqui Fica agora, agora galera é só clicar nessa engrenagem aí em cima clicar em options e marcar sua opção na Navechute Shopping Service Galera, você ativa essa opção que ela faz Salvar as ilhas, salvar Salvar tudo do jogo, salvar as skills, pronto Agora você clica em save e Agora é só te dá play que tá funcionando, galera Galera, já tô entrando aqui no jogo, gente É, no jogo aqui para te poder testar a loja A loja de skills, que são os jumps E também a gente vai testar Nosso sistema de ilhas então agora a gente vai entrar aqui na loja de skills. Vamos clicar em jumps, viu, gente? Aí ah, lembrando, gente, posso dar um pulo. E agora eu vou lá comprar mais pulos para poder pular mais alto para desbloquear as ilhas vamos ver aqui em jumps. Vamos comprar o primeiro pulo. Eu perdi 6 mil de dinheiro e agora eu posso dar dois pulos. Galera, vamos entrar aqui novamente na loja de skills. clicar em jumps, vou comprar agora o de três pulos que custa 25 mil. Eu vou perder 25 mil de dinheiro, porém, olha, vou perder 25 mil, mas eu vou ganhar 3 pulos, cada 1, 2, 3 pulos, galera. E agora vamos lá comprar o nosso quarto pulo, que custa 50 assim, mil moedas. Compramos, eu já tô com ele equipado. E agora eu posso dar quatro pulos, galera, olha, como vocês estão vendo aí. Aí quando acamos os pulos, eu caio e agora eu vou comprar o quinto pulo é o último que eu fiz aqui mas depois eu vou mostrar pra vocês como fazer mais olha posso dar cinco pulos aí vocês podem até contar que assim. então é isso galera agora eu fui aqui em jumps e se eu quiser eu também pus a opção de equipar então eu posso equipar dois pulos e posso equipar dois pulos e depois voltar e equipar cinco pulos porque Pronto, agora eu vou voltar aqui com meus cinco pulos e agora eu posso dar cinco pulos. Viu, gente? Então, os, os pulos estão funcionando das skills, e agora vamos tentar desbloquear as ilhas para ver se elas também estão funcionando, galera. Galera, aqui já tô para desbloquear a nova ilha, galera, olha. Vamos aqui dar cinco pulos aqui, ó, galera, olha. Desbloqueei a nova ilha, que vocês estão vendo ali em cima, olha. Eu desbloqueei, até tem até um, um replay aí, Que vocês viram, apareceu ali em cima de New Island, quer dizer que eu desbloqueei. agora eu posso usar o portal para poder vir para cá e o portal para ir pro spawn, olha. Tô aqui no spawn e eu posso teleportar lá para a ilha. Eu só consigo fazer isso porque eu desbloqueei a ilha, galera. E agora, gente... E agora eu vou ensinar vocês como fazer mais skill como fazer mais Então bora lá galera Aqui no script jump e vai vir aqui no comprar 5 Vocês vão duplicar o evento comprar 5 Vamos clicar no botão direito, clicar em duplicar E vamos pôr o nome dele de comprar 6 porque é o sexto pulo galera E agora a gente vai duplicar o equipar 5 Vamos pôr o nome de equipar 6 e é isso, galera. Agora a gente vai entrar na script, vamos procurar aqui a script de comprar 5, vamos clicar no botão direito clicar em copy. Vamos pular uma linha agora, clicar em paste, para poder colar, vamos por aqui comprar 6, porque é o sexto pulo, o sexto pulo. E, e... Aqui no lugar de 5 a gente vai pôr 6, aqui no lugar de 5 a gente vai pôr 6 novamente, aqui novamente eu vou pôr 6. E aqui, olha, no lugar de 100 mil a gente vai pôr o preço da nova skill aqui, olha, em é preço. A gente vai pôr aqui o preço, eu vou pôr aqui 300 mil galera, se for o preço que vocês quiserem aí. Pronto, e agora a gente vai... Do, vamos copiar o equipar o script de equipar 5, vamos pular uma linha, vamos colar e vamos mudar de 5 para 6, equipar 6 Aqui do lugar de 5 a gente vai por 6 e aqui novamente no lugar de 5 a gente vai por 6, porque, porque é o sexto pulo galerinha E agora eu acho que já tá, já tá pronto, a gente pode fechar o script de 7 Jumping Vamos clicar aqui no Jump Shop e vamos ver aqui no Shop. Vamos vir as propriedades do Shop, vamos deixar ele visível. Pronto, abriu aqui a tela das skills. Eu vou clicar nessa setinha. Vamos clicar aqui em. Vamos, vamos ver aqui em classe, um Scroll Vamos duplicar o, o último Jump que é o 5. Clicar no botão direito, clicar em Duplicate. E aqui, vamos clicar aqui no que a gente duplicou. Vamos ver aqui em POSITION, a gente vai pôr aqui a posição. É, aqui, esse número aqui, 120, que eu tô pondo ele é a altura. Então, 120 fica mais baixo. E esse número aqui, olha, eu vou pôr o número 13 de largura. Vai ficar 13 mais pro lado. Vou pôr o zero aqui, olha. Ficou ali no cantinho direitinho. Um pouquinho complicado essa parte da POSITION, mas dá pra entender. E agora, galera, a gente vai dar o nome aqui da, de 6 pra para pro novo pro negócio que a gente duplicou aqui em preço vai procurar por texto a gente vai pôr o preço aqui no caso é 300 mil vou pôr 30 aqui e aqui em título você procura por texto pois seis vezes jump porque é o sexto pulo então é isso é um price vai por aqui o preço da da sua skill novamente 300 mil então é isso galera. Agora a gente pode fechar tudo. Aí ah, lembrando, vem aqui em Shop, vem nas propriedades e desativa a opção visível para poder sumir da sua tela. Ponto galera. Agora agora vou poder fazer uma nova área. A gente vai vir aqui na área 1, vamos duplicar ela, duplicando ela a gente vai por ela mais para cima, né? Porque, mais para cima porque é uma nova ilha e pronto o nome dela é de área 2 porque é a segunda ilha e pronto e agora a galera a gente vai vir aqui olha e se a gente quiser a gente pode mudar o tipo dela série vou pôr uma ilha azul aqui só para poder diferenciar mesmo vocês podem decorar aí do jeito que vocês quiserem e aqui em subir vocês selecionam todos os negócios que todas as plataformas para subir duplica e coloca elas aqui para ser as plataformas do tá? tabi e aqui em nome da ilha vai por vai por nome da ilha vou, vou por ilha encantada e galera eu posso colocar o nome de aqui em altura requerida e em altura requerida de vai por a altura da nossa ilha pra, e eu vou ensinar vocês como saber a altura da ilha basicamente galera é se vocês colocar um bloco lá no piso lá no início no spawn e tirar uma altura do nosso bloco até chegar na nossa ilha galera então vamos subindo aqui o nosso bloco até chegar na no nossa ilha Pronto, subimos aqui o bloco Agora a gente vir nas propriedades dele Vamos procurar por size E aqui em size vai ter esses números aqui Os, o, o, A altura sempre é o segundo número Então no caso aqui é 1254 Vou por aqui na altura 1254 olha. Agora a gente pode deletar o bloco já Viu gente? A gente pode fechar aqui a, Pode fechar aqui Fechar aqui, fechar aqui aqui já e pronto Agora para poder fazer o portal A gente vem em portais Duplica a área 1 Põe o nome de área 2 Abre aqui a posse da área 2 E vai no portal 2 spawn Aperta S para poder ir pro portal E pronto Agora a gente vai pôr o portal 2 spawn Lá na segunda ilha Que esse portal vai voltar para o spawn Quando a gente entrar neles então, Vamos pôr na segunda ilha galera estamos pondo ele aqui colocando ele aqui pronto galera e agora galera aqui a gente vai no portal toari vamos por aqui mais para o lado para ser o portal da segunda ilha de uma coisa galera tem como outra coisa interessante tem como a gente customizar nosso portal vou por a cor dele de amarelo não de azul claro por causa que a área azul, claro, vocês põem aí a cor que vocês quiserem pra poder diferenciar os portais Pronto, galera, agora os portais eles já estão funcionando, agora vamos dar play para poder testar a ilha novas skills Eu já tô aqui no jogo, eu já tô com dinheiro para poder comprar nova skill, vamos vir aqui em skills Vamos comprar aqui, olha, 6 jump por 300 mil moedas Comprei, tô com ela equipada fechar aqui a tela de comprar e agora vamos dar que era podemos der, um dois três quatro cinco seis pontos galerinha então é isso agora a gente vai ir lá na primeira ilha subir para a segunda ilha para poder ver se o portal tá funcionando galera então já deixa vai deixando que seu like galera estamos aqui agora vamos subir pra ilha galera tô quase chegando aqui na ilha então vamos lá olha cheguei na ilha apareceu ali em cima de Island, olha aí no replay Apareceu ali em cima, New Island, quer dizer que eu desbloqueei a ilha. Então é isso galera, esse foi o vídeo, valeu, follows. Fui, olha o portal tá funcionando, de boas. Então esse foi o vídeo, valeu, follows. E fui, tchau galera, fui, deixa o like. Tô aqui, no, tô aqui no finalzinho do vídeo pra poder fazer um sorteio de Robux pra vocês. O ganhador do sorteio de Robux foi o Christian X1000. Se ele estiver no grupo da Cabe de guerra 5 Robux, ele tá no grupo. Parabéns. Vou pagar aqui os Robux pra ele. E é isso, galera. Tô aqui no finalzinho do vídeo para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado a todo mundo que virou VIP pra tá cima. E é isso, galera. Tudo aqui no finalzinho do vídeo. Clica nesses dois vídeos que tá aparecendo aí. Que ele é bem da hora. Então é isso, galera. Seu vídeo valeu, falou e fui.